Cavalheiros, aqui é o mendigo, a gente está jogando Infernax e aconteceu de novo. O que aconteceu de novo? Aconteceu aquele glitch de novo? Não, eu dormi. Fui tirar mais um cochilo e acordei alguns dias depois sem saber o que está acontecendo. Deixa eu lembrar o que estava acontecendo. Eu lembro que deu erro, né? E eu tive que refazer essa dungeon todinha. Aí eu refiz, salvei e fui tirar um cochilo, um merecido cochilo, cochilo de descanso. E, né, me perdi. Agora eu sei quando é que vai, não. Mentira, eu sei. Eu sei que... A gente já fez a quest principal, né? Aí, o okay. que? Vamos lá voltar para dar os ovos. A quest principal de banir os cinco bichos, né? Quebrar aquela cinco orbes lá, matar os cinco demônios supremos que trancava aquela porta. A gente já fez isso. Agora falta só o restinho. Teve uma quest no começo do jogo que você pega bem aqui com essa madame. E foi o show que eu fiz. Eu disse, isso é coisa de fim de jogo. O fim de jogo chegou. Pronto, vamos lá. Por favor, senhor, ajude meu marido. Ele está na casa ao lado de fora, no subsolo. Ele vem agindo desta forma desde que voltou do, do Pico de Galho. Vamos lá. A gente acaba de voltar do Pico de Galho. Eu sei nem falar Cadianto, meu velho. Não sei se é Cadianto, mas Pico de Galho, eu sei. Eu sei falar e é Pico de Galho agora. Aí, por outra a gente tem esse Z aqui, né? Você tentar falar com ele... É o Homem Desfalecido. Cadianto, Me ama, escuridão, me ajude pra você 4 controle e jogar aí Pronto, aí você tem que ir lá para aquele, aquele, aquele dungeon, que esse último dungeon que a gente fez, você pega essa magia de purificar lá, né? Aí tem uma moça em alguma cidade que ela fala que a luz purifica a alma e o fogo a condena. Aí a gente arranjou a magia de purificar a alma do cidadão e vamos fazer isso. A dica dela é essa, né? O que houve? Ah, obrigado por me salvar, meu senhor. Por favor, pegue isto. Preciso voltar a minha esposa agora. Pronto, salvamos mais um. Olha lá. E ainda ganhamos uma, um, um frasco. Oh, yeah. Outra coisa que a gente vai ver agora. também bem perto do final mesmo. Acaba já, já. Mas vamos ver umas coisinhas antes de acabar. A gente vai... Deixa eu ver... Vamos bem ali, né? Vamos bem ali pegar mais poção só para garantir que o chefe não né? Não é brincadeira, né? Deixa eu ver se eu não tenho mais nenhuma missão aceita aqui, tudo completo, pronto, Feliz. Sentindo nostalgia pelo comecinho do jogo, né, onde é quatro chibatadas para matar um zumbi, macetada, chibatada é castorane. quatro macetadas para matar um zumbi, esse esqueleto aqui é quase o último um chefe pro cara, né, agora você só chega aqui, chapuleta oito bicho, ele cai duro. Ele não cai nada, ele se despedaça. Ah, vamos comprar um elixir ali. Dá uma olhada direitinha no inventário só pra ter certeza. Saudades do medinho que eu tinha do bichinho aí, rapaz. Morria de medo. Aguentava quatro porrada e matava de duas. Agora ele não, né? Se, se ficar trancado com ele, ele não mata o cara. Opa, não, essa não, que a gente quer daqui. A gente quer dar boa aqui. Dinheiro nem precisa mais, ela lá. 50. Só a dinheiro pra comprar isso, né? Eu acho que já comprou tudo. Pronto, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem. Temos as três... As três massas. Dá pra equipar. o momento que quiser, você pode voltar pra primeira, né? E tá com saudade de bater nos inimigos o dia todo pra poder matar. Ainda dá pra fazer isso, mas não vamos, não. Vamos ficar com nossa massa mágica, que é a terceira. Tá faltando uma massa, né? Mas ela é extremamente secreta, é aquele negócio, segredo supremo de jogo que eu vou ensinar, mas não agora. A gente vai zerar antes de ver isso, pra você ver como é secreto, né? Tem que zerar o jogo antes de ver. E isso aqui que é o secreto, é segredo, mas segredo ainda que nem o jogo quer dizer o que é. Aí, faltam dois, dois níveis ali na vida e na, e na mana, né? Ficar no, ficar no nível 7, que é o máximo, a habilidade da gente já tem tudo. Magia, já temos todas as magias, o escudo e o escudo, o escudo do bem, né? Aí, a, a magia de cura, que é uma magia do bem, o trovão, acelerar o tempo, o teletransporte, o jubileu do bem e a luz sagrada. É tudo, tudo afili afiliamento do bom, do bem. A gente fez o bem sem ver a quem, só queria o dinheiro. Me dê, meu bem, vamos embora. Queridinho, a gente vai aqui. O que é que eu tenho que mostrar ainda? Pega uma poção, 5 elixir. Não falta nada, a gente vai para o final, é? Vamos não, a gente vai aqui primeiro, porque eu deixei uma coisa pra trás. Vem aqui, eu acho. É uma enrolação, se você quiser pular o vídeo aí uns 5 minutos, porque não é necessário não, mas eu quero mostrar esse aqui que eu deixei pra trás véio. Vamos voltar aqui para o primeiro dungeon. É um daqueles easter eggzinho. eu não sei se dá conquista, vamos ver agora. Mas eu deixei pra trás. Ah, tá faltando os níveis ali também, é bom que pega uma experiênciazinha, né? 10 em 10, é melhor não ir se roubar no outro do jogo. O negócio você é lembrou onde é. Eu vou, ter que, vou ter que navegar isso aqui, tudo. Eu acho que é do outro lado. Eu sei que é nesse, velho. Deixa eu ver o outro lado primeiro, velho. Cheguei pra trás, eu tava provavelmente falando besteira e esqueci de mostrar o negócio. Não gosto de brincar em dungeon porque o negócio é sério. Acho que é aqui mesmo. Pronto, acho que é aqui. Isso! Olha lá! Comir <risos> Frango de parede! Tudo que eu precisava! Estamos aí, passando mal, vomitando vomitando. As coisas que eu estou vendo, tá vendo? O tornado matou e o frango deu-lhe aí uma boa de uma desintaria. Vamos embora para não morrer de caganeira. Mas olha lá, a estreia que faltou mostrar, velho. Mas não, não dá conquista, não, pelo jeito, né? Vamos embora. Hein? Completamente necessário para completar o jogo, né? Poxa, tá faltando o frango de parede. Sem, sem onda que ia ficar faltando, vamos embora mesmo. Agora sim podemos zerar, eu acho. Vamos lá. Tem um monte de buraco no mapa, coisa feia. Mas, como eu falei, o buraco no mapa né, não, não influencia em nada porque não dá porcentagem nem nada. Tem lugar que nem dá pra passar, falar nisso. Depende de como você estiver jogando. A represa. A gente não vai quebrar a represa, que a gente fez o bem aí, né? Vamos lá. Tem o trabalho que deu pra quebrar esses cinco Chibatas. As, as cinco Orbs. Os cinco Bregues. Olha, olha. Presta atenção nesse cão, velho. Que ele vai perdendo a influência no mundo aí. A silhueta do Satanás. Tanto de, de espíritos malignos A merda está é esta pura. Vou metrar já já, vamos salvar antes E vamos aprimorar, deixa eu ver se dá pra, pra pegar tudo Se não der pra pegar tudo Ah não, tem 18 mil tá faltando o restinho ainda Pelo menos a vida E vamos salvar A última resinha aqui Parece suprimir a torta batalha. Pois é, cavaleiros, foi uma longa jornada que vai acabar agora. Hein? Vamos nos resolver com o El Capiroto. E por cão, porque é que eu tenho. A massa funcionou com o diabo até agora. Ele vai tomar ali uma macetada igual o resto dos cães. Não importa o tamanho. É aqueles cultistas, velho. O os, os cigano, né? A gente descobriu que não é cigano, é cultista. E chega perto dessa raça de, de cretino. o do chefe vai na não? <risos> Olha lá, o cão. Mas observe bem esse bicho, cara. Olha esse diabo feio. O pé do cara não quer baixar não, né? O tanto de, desse bi-podestado que ele tomou. Ele sabe que o ataque mais, mais forte que o satanás tem do lado dele é o, é o teto caindo em cima de você Ele fica derrubando o teto no, no jão Essa magia é muito forte, cara, mas ela custa tanta mana Põe aí bonito, hein, deixa eu engolir um negocinho aqui pronto mandando um jubileu nesse otário também, né? Cara! Só final, bora! Isso, caralho! Que é a cabeça desse bosta! eu é raro! É? Ninguém zara não! Chamas do Armagedon! Derrota o Belfeguri! Ai da destruição, fatality! Agora quem tomou fatality tá o chefe lá. Oh. Seu merdinha. Vamos ver o nosso merecido final. Embora seu inimigo tenha sido derrotado, Igor estava quase morto, verdade. Chegamos aí com um, um palitinho de HP. Seus ferimentos eram muito graves. Seu destino estava selado. O povo de Uppel. Entristecido pela perda, se uniu para celebrar o sacrifício de Igor. Porém, em algum lugar, o mal ainda aguarda na escuridão. Olha só! Olha só os olhos do capeta! Está no modo no modo sábio. Teve tanta referência de Naruto, né? Um bom dia para morrer! Passa o final do bem! É pô, que final mais ou menos, hein, cara? Mas é o seguinte, né? Tem muito, tem finais múltiplos. Esse é o final bom do, do bem. Mas tem um final melhor do bem. Você está entendendo? Como a gente fez o bem a todo mundo. Aí morreu lá na, no, no, nesse chefe, né? Ainda tem o que fazer. Você ainda pode, né? Eu ainda vou mostrar. Deixa, deixa eu mostrar. Vamos esperar os créditos aí. Os merecidos trabalhadores. Vamos mostrar umas coisinhas que a gente ganha quando finaliza. Obrigado por jogar, obrigado você. Eu considerado o Estúdio Berserk. Eu esqueci o nome dos caras que fizeram aí. O nome dos caras passando, né? Era pra ter prestado atenção agora. Estava aqui voando. É o que a gente ganha quando zera. Um novo livro: É o Inferno Power. O Caminho do Martírio. Disponível na biblioteca. Mas o que é que tem desses livros? Toda vez que você zera num final diferente, você ganha um livro desse, né? Vamos ver o que a gente ganhou, Biblioteca. Temos aí o Demonologia. É o livro com todo o capeta que a gente matou. Vamos ver como é que tá a coleção aqui. Olha só o tanto que tá faltando ainda, hein. Aqui que a gente zerou e tá faltando tanta coisa, né? Vamos ver um detalhezinho bem legal aqui. Demônios superiores. Eles são aqueles chefes lá, né? Demônios Anciões. E olha você tá vendo? O, o, o dito último chefe, o Belfegor, né? Ele é um Demônio Ancião, mas eu virei na página. Ainda tem mais dois. Mais dois Demônios Anciões. Superior o superior bicho aí, né? Até a página 50. Mas que mistério, esse tá faltando o último chefe ainda. Ele não era o último chefe de verdade, né? Vamos ver o que a gente vê no ital do Inferno Power. O Necronomicon. O livro é famoso por conta registro de um homem que muitos chamam de insano. Alguns acreditam que ele de fato recebeu conhecimento contido no livro Vida de Forças Obscuras. acreditava você de que ele estivesse per perdido para sempre e ninguém sabe como ele foi para nas mãos de Robert. Aí falando sobre a cidade, né? aquela lá, né? E, e um negocinho ali, é o... Queimente yeah, Pax? Queima, diabo queima! Tu vai ser melhor deixar algumas coisas em paz. Apanhadores fantásticos, acho que é os caras que... E pagaram, né, no, no Kickstarter para ter um, um negocinho a mais, um crédito a mais no jogo. E tem aquele código ali, mas o que é que o cara faz com aquilo, né? Deixa eu mostrar uma coisa que eu não mostrei, intencionalmente. Vamos continuar a nossa jornada. Ó, ficou salvo depois que a gente matou aquele bicho, A porta tá aí aberta e, e o foroto sumiu dali, hein. Vamos lá, uma coisa que eu tenho para mostrar. Tem lugar pra ir. É bem pra cá, Gabriel. É, tem que ir lá de pé, não tem lugar pra perto não. Na verdade, isso aqui é mais perto. Em arcos. Mais perto de lá. para resolver os problemas. Fosse tão custoso. Isso aí, meu garoto, pode matar. Eu ali não, é, não tem nem como o bichinho reagir. Mas vão de um aldeão. desarmado, canales, Olha lá um lobisomuto aí ainda. Opa, era para cá. Aqui para baixo a gente já viu, foi aqui que eu não vi ainda. Pronto, bem aqui no finalzinho do mapa. A direita temos aí o um... Mausoléu de Becker. <risos> São os Becker do jogo, né? O Mausoléu de Becker. Foi boa essa daí. Gostei. E a gente vem bem pra cá. Tem um tomo sagrado. Isso aí mesmo. É o tal do Game Wizard. Quem conhece o Game Genie? Aí tem um, o... Tem um, Sinta o poder. A gente pode inserir código que a gente ganha. Toda vez que você zera num final diferente, você ganha um código novo pra aí. Vamos colocar o que a gente botou. É, o que a gente tem. Biblioteca. Eu nem lembro qual é o Titepex. Esse negócio? Como é que eu vou escrever isso? Titepex Titepex. Deixa ver se tem uma apelação muito grande que a gente ganha aqui. Oh yeah! Olha lá. <risos> Ganhamos um jetpack. Pode desativar e desativá-lo. Tá no jogo é pausar, cara. Vamos de ganhar. que não seja invencibilidade, uma coisa assim. A gente pode dar uma um Você Estava sentindo falta de dois pulos, hein? Ganhamos um jetpackzinho aí, moda hora. Pronto, cavalheiros. Por é que a gente fez isso aqui? Porque o resto da nossa jornada continua no próximo vídeo. Ainda tem um final muito bom pra fazer e vai demorar um pouquinho ele. Eu quero que ele fique dedicado num, num vídeo só, né? Ainda tem algumas coisas pra fazer, eu vou fazer tudo nele. É Muito obrigado vocês que viram até aqui. Esse é o final do mal, né? O final do mal não, o final bom mais ou menos. Vamos lá. Eu vou só... Já podia teleportar pra lá, né? Onde é que eu vou? Se tá faltando um monte de coisa pra fazer pra cá, vou deixar salvo bem aqui. Pra eu lembrar que é aqui. O Game Wizard ativou aqui agora, talvez se você quiser mexer nesses códigos. Desativar, ativar. Eu vou ficar com, che... com o jetpack ativado, eu tô achando. Não é? Acho que eu vou, vai. Não é muita apelação não. Acabamos de zerar, é meu, tá? Não jogar é pra usar, pô. Peguei o código aí. Na raça? Não foi não? me mindi. -mi Bora. Eu mereço. Vamos usar pra o próximo final aí? Ou não? Pô, não sei. Eu vou decidir depois. Mas por enquanto tá zerado no final ruim. A gente continua para salvar no melhor final ainda no, no próximo vídeo. Obrigado por assistir, cavalheiros. Me desculpe a vergonha alheia. Esse foi o... O veragem do mendigo. E eu só digo... E.